Na hora que entrou o Fabiano, o Cristiano vai querer ganhar. Também ele queria perder. Onde vocês vão pegar esse aí? Aí mesmo? Vamos aqui atrás, aqui atrás. Ó. Vai, oh. vem. Lá no roxo! Lá no roxo! Lá onde é que a gente ah, nasceu tem gente, agora? Tem gente caindo lá, tem gente caindo lá! Tá, então vê onde é que é pra cair, né? Já cai? Vamos lá! Nós é ruim filho. né? temos que ganhar matando um bush! Eu não quero, cair aqui, que cair. Né? Eu quero parte... cair aqui, não. Tem mais cair aqui na... O cara vai cair na floresta! O cara vai cair na, vê, na floresta! Vim na minha direção aqui, ó! Então, tem um caso aqui, ó! Tá merda, o foda tá de nascer de longe assim, que às vezes quando um, nasce lá o cara já tá vindo com arma cara. O cara fica muito tempo no ar, tá ligado? Ó, tem aqui embaixo de mim, tem a casa e não nasceu não tem ninguém aqui, cara Tem duas casas Tá Preto, vindo dois, tem tá vindo dois Cadê? Na lanchonete aqui, não? Não, porra, Não, tem assim, essa casa onde a gente tá embaixo aqui, ó Vai, ah, tá Tá lá no fundo, lá, que caiu o cara Ah não, na sim, sempre cai ali, a é poça de gasolina é foda, velho Opa, cai na outra casa, eu vou cair aqui nas sua frente. pegar peguei uma pistola. Achei um baú. um baú também. Uma arma verde e cinco ataduras. É bandana, cara. Opa! Tem arma embaixo de equipe. É você que tá comigo? É. Já é dar uma rajada de tiroteio. Cris, que é uma. Tem três oh, armas igual, uma... cara. Um Quatro armas igual. Massa Cris. É esse? Que massa, é? será que é pra mim fazer uma moita? Eu ganhei duas moitas. Mano, tem eu tenho três? três. Eu tenho três Não. fuzil aqui, Cris. Quer é um? Quatro fuzil, cara. Eu tenho um meu também. Então... Opa, vem na minha direção, cara. Você <risos> é moita mesmo, cara. Tá com medo de acionar o bagulho? É? Não, eu quero ver se é, olha só que loucura. Ó! Oh. <risos> Nossa, você tá fantasiado! Puta que pariu, velho! Oh. Nossa! Massa, ah, tá de sacanagem! Guarda, mano. Viado. Guarda uma Não viado. tem como. Não tem como eu guardar. Ó, consigo largar uma pra alguém pegar aí, ó. pega filho, pega Ai, eu... Que legal, velho. Puta final... que é um pariu, mano. Caralho, olha o Chris, mano. Nossa, olha. Que lindo, cara. Velho, nossa, que isso, velho. É bem... eu, eu não consigo, velho. É bem velho. o HD mesmo, é, velho. É, mano, nossa, velho. É a cara dele. Quando ele vê isso aí, mano, nossa, o bicho vai ficar doido. É, nós ele já eu... estamos dentro do coisa, não querem pegar algum Ah, Chris, algum eu não vou aí. conseguir jogar, velho. Tu tá parecendo um frango verde, velho. <risos> Na moral, velho, eu não tô oh. conseguindo olhar pros lados. <risos> olha isso, velho. Mano, olha isso, Fabiano. Tá Vai um... eu... é a cerca mais bonita que tu já viu. Olha o Rapaz, eu ficava assim até o final do jogo num... Nossa, Cris, é só tu abaixar, velho. Que loucura, ó. Eu tô acreditando nisso. Tem muita viado Aqui na ponte, ó. Aqui na ponte tem baú, gente, ó. Não dá, o Chris tá tomando minha atenção, mano. Eu não consigo me mexer. <risos> Peraí. Já parou um coletinho. Não consigo me esconder na moita. Isso. Fabiano tá lá embaixo, seu louco. Ah, tu é moita, né? Tá de boa. Tem um caminhão de caçamba aberto aqui. Deve ter alguma coisa dentro. Cara, acho que esse coisa da moita aqui deve ser um no mapa todo, né? Não é? Porque é lendário, bicho, que é amarelo, né? Uhum. Eu perguntei pro, pro Cristiano, falando Caralho, é um ratão, velho, nossa, que bicho. Nossa, velho. Mano, pra, nós, foi... não, pra nós chamar os caras e o ratão ficar só esperando. <risos> pior é que é mesmo, né? Ô velho, tu também tem um, pô, usa, viado. Vai, eu, em, já. Eu tô com vergonha, cara. Vai, peraí, aí, eu vou colocar, eu vou colocar, eu vou colocar. Eu quero ver como é que fica. Hello! Please! É, porque please. mais verde que a minha, Porque tudo não pegou água, eu peguei. Hello, please! My name is Moit. Ah, tinha que ter mais cara. uma porrada. Mas essa é a gangue da Moitinha. O, não, o nome do grupo seria os HDs. Olha cara. Pior é que ela, mano. É muito louco esse bagulho. Fabiano, você já entrou aí já? Pera aí. Vê se tu. Vê se tu. Acha o erro aqui dentro da casinha, acha o erro. Onde o Cristiano tá? Olha, na frente. Foda é parar com a moita no meio da rua, né, mano? Aí... Já querendo se matar, mataram. Né? É, o cara falou, caralho, que... mano, tirar aquela moita ali, que ela tá tirando. Cara, eu tô, tô, tipo, sei lá, mano, eu já tô em choque. eu fiz isso, eu ia dizer que era bugado, cara. Eu tenho eu tenho uma moitinha aqui do meu lado, eu tô quase fazendo amizade. Vai, Cris, Cris, vê se você descobre o erro, se você vê alguma coisa diferente aqui. É um vazio, é um vazio. Ó, oh, tão atirando aqui, Pô, ó. Tem na cara e, mais cara. ali em cima. Pegando ali ah. ah, cima. É Vamos ver se funciona, uma aqui. acho que é melhor nós ficar escondidos. viado. Vamos ver se funciona a moitinha. Então, aqui. Ô, fica parado. Ó, oh, tem cara lá em cima, no... Tá Não consigo, cara. Eu para ver o pezinho. Para, Fê. As plantinhas voando. <risos> Cris. Cris. Cris. Cris. Caraca, eles vão vir. Eu vou me esconder aqui. <risos> Vinda? Tem um certo ponto que você que fica bem perto do perso personagem e ela oh, fica cara, transparente. Fica dentro, fica, dentro, fica dentro do loot. Tá vindo Chris? Cris tá vindo? Onde? Onde? Na Qual SE Qual SE Ah tá tô vendo, tô vendo, Ele me viu já. Tem SE e tem na E. Quebrando. Tá lá em cima da arvorezinha lá. Aham. Uhum. Tá construindo. Atira nele, atira nele. Não, não, atira sim. Vou derrubar ele, vou derrubar. Caiu. Caiu nada, ele tá pulando que nem não, uma, atira, uma Não, capa. atira, não atira, não atira, viado, não atira. Tem outro na E, não esquece, hein. Ah, tá lá junto, Ó, já tá lá chegou. Em, já. Tá indo o SE agora. Tá vindo tá vindo de descendo o morro. Tá, descendo tá, mole, tá descendo. Ele, descendo não gente, né? ele não viu a gente, ele não viu a gente. Vai Cris, ele não sabe que nós é a moita man. Eu vou fugindo, vou indo pra trás da do coisa aqui. Vou, vou, vamos mostrar pra ele com quantos gás quantos faz uma moita. Estão atrás, Estão construindo lá. Ó. É, eu vi. <risos> Opa, se liga, Cris. Olha o Mr. Bean. Olha, oh, ele, tá, ele tá bem na onde você destruiu, Fá. Tá os dois lá, ó. Uhum. Eles tão construindo, estão indo. Ó, oh, que bom. Passou pro, passou pro outro lado lá. Passou tá dois, Cris. Tá tem em dois. Tem <SILENCIO> <SILENCIO> Opa, ele não tá vendo, ele ainda não sabe que eu sou uma pessoa. Tem <SILENCIO> cara. ele tá lá, na, lá em cima do morro, lá. Eu vi. <SILENCIO> é? Cinco pra noite, faz mal. Mano, os cara gastou tudo isso de madeira, viado. Ô, oh, passou um bala Calma atrás que de mim. Calma, Calma que eles não Onde vocês. é que eles estão quando eu tô apresentando no jogo? Tô, cima de do de mundo tando... de... tô estando tiros atrás de mim, fai. Te... Miei ele bem, miei ele bem. É, tu... Ele Calma, tá tirando em ti, tá? Eu... Tá, cuidado que o, cara, o outro cara pode estar tá dando a volta, hein. Eu tô sem bala, velho. Com certeza, o outro cara tá vindo a volta. Ele tá aqui <risos> perto de mim. Olha onde é que o negócio, o Fênix já tá. Oh, o ele tá bem na, na SE, Rato. Ó. É bem na SE lá, Rato. Me acertou o tiro, esse filho da puta. Pulou, pulou. Ele tá em cima do morro lá, Fênix. Uhum. Eu tô sem bala, eu tô sem bala, velho. Eu tenho duas balas só. Aqui eu refri tá aqui eu pra te dar, eu. Cara, ele, ele tá bem aqui, Fá. Ele tá aqui, fa, É, tô com duas palas. Ó, o Fey ele tá bem depois de das... lá. Duas... Tá bem em cima da morro na nossa frente ali. É, tá. Ele tá tentando te pegar, fa, É, tá mesmo. É ele me viu tá aqui, ele me viu aqui. aqui Atira pra gente ver, Fá Mano. Ele, tô de... ele tá de costa comigo, Fá. Só que eu não consigo pegar ele. É dois, né? 33, Fá. Bem nele. Eu tô sem bala. Deitei, deitei, Fá. Deitei ele lá. Deitou? Aí. Ah, eu... se eu levar tiro, eu perco a moita, cara. Ai, tá me atirando, Fê. Me caguei, Fê. Me paguei. Caiu, tá caiu. Tá vai cair, vai cair. Peguei, já era. Nossa. Hihihi! Uhuhu! Uhuhu! Uhuhu! Uhuhu! Uhuhu! Uhuhu! Uhuhu! Tem que começar daqui de baixo, né? Ai, ah, não tem mais material aqui, ó. Porra, canta tá bem, cara. Vem, Fá, tem bandana aqui usar bandana bandaninha boa oh, caralho deixa eu trocar minha arma aqui que tá sem nunca lado. mexa com a moita com amigos da moita alguém tem uma coisa aí pra mim uma bananinha <risos> <risos> lá lá que tem, tem ali tem sai passado Cadê o pa... Ô, Cris? Caiu? Tu é burro, viado. Mano! Tamo longe, corre, corre. Nossa, velho! Fudeu. Eu tenho quatro bananas aqui pra te dar aqui. Tá, vamos lá que me dá. Não precisa dar agora não. Caracas! Calma que deu 23 vare... vivos aí, gente. 23 vivos. Ei, vocês estão correndo do lado errado, vocês sabem, né? Eu não tô, não. Eu tô indo Era pro lado certo. certo, caralho. Olha que o tá vindo, caralho. Tá, porra. É isso que eu tô falando. Pô, ó, tem gente pra caralho. Na... Gente. Mano, tá construindo aqui na W, ó. Tá, então eu vou correr em direção S. Vamos na calma aqui ainda falta 46 segundos para fechar. Ah, é? Porra Ele nenhuma, velho. O bagulho tá, tá aqui já. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui. Tá indo pro montinho ali, ó. Na, na SW. Ó lá, tá indo pro. Tô vendo, tô vendo. Tá. Tá sozinho, velho. Tá no galpão. é o nosso elemento Tá, no meio do galpão, tá cerca. Lá na casa, né? na SW. Lá naquela casa eu tô destruindo. Tá longe. Eu sou uma cerca no meio e, do concreto. Uma cerca. Tem um, o cara tava por um aqui, loot tá? ali, cara. Tem um loot ali, ó. Cuidado aí, Oi, Fala. Tá. Ele, tava por aqui, ele tava aqui por dentro. Ó, tão vindo o S210. Fê, ele vai te ver aí, Ele tá aí dentro. Tem certeza que ele vai me ver, cara? Eu tô muito disfarçado. Tem. Cara, eu sou uma moita no meio do, Mano, ninguém vai desconfiar disso. Ele pegou e vazou, Fá. Ele pegou e vazou. Acho que não, hein, viado. Pegar seu loot aí, rato. Mano. Peguei, só tinha um vício. Na moral, vou pro meio do mato, cara. Ei, eu... fica lá dentro da safe zone, abaixadinho. Não deixa ninguém te ver, caralho. Cara, eu sou uma moita andando, Fê, velho. Vai... Fê, vai fazendo aquele skin. Vai, agora. Andando e parando. parando. Ele não tá mais por aqui, Fá? Não sei, não achei mais velho. Ó, eu ó, vi, eu vi, oh, tá oh, oh, ó, tiraram por foi... aqui. Tiraram por aqui, hein. Tá porra, o cara me viu, <risos> velho. Me viu, me viu, me viu, me viu. Aonde, Fê? Ele tá aqui na S, na S, dentro de uma casa. Ô, Fábio, vem vindo por aqui. Tem gente tá aqui na frente. Tem um cara aqui atrás, velho. Olha, ele tá ele atrás tá da, do, do pinheiro. Aqui na S. Na minha S. Fábio, vem avançando e que eu fico olhando ali as costas. Até agora eu não vi ninguém. Acho que tá na casa da W, hein? Ele vai, vir, ele vai vir acelerando. Ele vai vir acelerando. Ah, vou mirar tá pra cá. Você fim, frente. Tá sozinho, fez? Não, tem dois, tem dois, tá vindo, Fá, tá vindo. Eu vou mirar. Qual é a direção? Qual é a direção é 23, 23. Derrubei, derrubei. Derrubei. Bem, não leva tira e não vai pegar a Deixa o que ah, eu tô falo, vendo. Cara, tô te vendo. É. Atrás da, da casa. Derrubei um também. Cadê ele, mas eu... Matei. Tá construindo lá pra se levantar o cara. Deixa, deixa. O Gag like pega ele, eu acho. Eita, porra! Olha lá. Nas costas. Lá. Vamos lá, Fê, vamos lá tentar pegar o cara. Vamos. Ai, ai, ai! Em cima do morro, em cima do morro, em cima do morro, em cima do morro, me fudir. Lá em cima do morro. Tu matou, Fá! Em... em cima do morro, tá. Mano, tem aqui hum, na casa, mais... aqui nas costas também. Ai, ai. Puta ah, tem na costas também. Tá fora do coisa, cara. Nossa, é, gente. Filho, é Cuidado em cima do morro, Fé. Sei, é, não. Tá com coisa ainda, velho. Tá com a moita, fica tu... parado. Tô com a ainda. Fé, fica parado. É, fica escondido, fica escondido. Não vem me salvar, não. Fica aí. Eu acho que eu vou pra safe, velho. Vou pra safe o cara tá vindo aí aqui feio, lá atrás da casa ele tá cara vai fechar em cima do morro, é um... ó lá tá ele na casinha foi lá ó tá no uhum. S pô. ó o cara me matou nas costas, ó tá, tá bem pertinho de ti uhum. e a arma dele é escaragás ah voltei pro menu vai se fuder seu burro olha ele foi em cima de ti ah, de ah mano oh, Caralho, é porque este eu tive que virar e ele mano. me viu, mano. <risos> que bosta. Porra, nem a moita resolveu meu problema, cara. Que isso.